conta -me Histórias é um projeto desenvolvido por investigadores do Inestec, Instituto Politécnico do Mar, Universidade do Porto e Universidade de Kyoto, no Japão. Surge na sequência de um desafio lançado a concurso pelo arquivo PT. O Conta-me Histórias tenta, tal como na conhecida música dos chutes e pontapés, a contar histórias daquilo que ainda não vimos e, dessa forma, contribuir para uma nova exploração dos dados do arquivo. De uma forma simples, os utilizadores podem interagir e testar a aplicação em dois modos de teste distintos. No primeiro, digitando a sua própria pesquisa no segundo, selecionando um dos cinco exemplos definidos pela equipa de investigação. Neste vídeo, vamos utilizar o exemplo de Dilma Rousseff. Uma vez introduzida essa informação, o sistema recorre à API do arquivo para, dentre as 24 fontes selecionadas, obter todos os títulos das páginas web com referência ao tópico introduzido pelo utilizador. A teção automática dos melhores títulos noticiosos é feita com recurso OIEIC, um extrator de palavras relevantes desenvolvido pela nossa equipa de investigação. No topo dos resultados devolvidos, é possível observar o total de tempo necessário para a produção dos resultados. É possível também observar que os resultados podem ser explorados fazendo uso de duas dimensões, narrativa e temporal. Na narrativa temporal, o utilizador terá acesso a uma timeline horizontal e vertical. Neste caso, compreendida entre 2014 e 2016. A navegação na linha temporal pode ser feita com recurso ao teclado, ao botão Next e ao Rato. Vamos avançar aqui para o ano 2016, mais concretamente para julho de 2016. temos aqui alguns resultados interessantes, nomeadamente a referência ao processo de destituição de presidente Dilma Rousseff que teria nesta altura chegado ao Senado e o facto de milhares protestarem contra o governo de Dilma Rousseff no Brasil. Avançando na narrativa para novembro de 2016, Podemos aqui observar que o Senado teria, nesta data, aprovado o processo de impeachment de Dilma uh, Rousseff. Os mesmos resultados podem também ser explorados através de uma timeline vertical, uh, que vai desde o período temporal mais recente até ao mais antigo. E, finalmente, explorados através de uma word cloud que marca as palavras que aparecem próximas ao tópico de pesquisa, nomeadamente impugnação. Uh, deputado, processo e afastamento. A resenha histórica aqui apresentada uh, é apenas um dos muitos exemplos de utilidade da nossa aplicação e do seu potencial impacto. Acreditamos que o Conta Histórias é, neste contexto, um importante contributo para abrir novas oportunidades de investigação e exploração dos dados no arquivo PT.